As pessoas elas é, têm acesso, têm interface com aqueles recursos que elas realmente precisam para Olá você amigo que acompanha o canal A Jogada TV, para quem ainda não acompanha, meu nome é Rodrigo Arantes e uns dias atrás eu estive aqui anunciando que a gente iria numa viagem agora no fim desse mês para a Europa para é, mudar o mundo do business com essa folha de papel, né? esse tabuleiro, esse framework de, de desenho de projetos, desenho de plano de negócios e a gente ainda vai só que a gente não sabe mais quando, porque com uma segunda onda da pandemia que aconteceu por lá, assim, quase que simultaneamente a nossa campanha, é, a, a feira que a gente ia participar agora vai ser toda online. Então a gente não vai mais precisar da passagem para participar dos eventos, é, até porque é, a Europa vai estar tá num período de lockdown, né? então é, a gente num primeiro momento ficou chateado, frustrado, porque isso mudava todos os nossos planos, mas depois a gente descobriu que isso oferece pra gente uma oportunidade até melhor de fazer a mesma coisa e de um jeito mais inteligente e que eu vou explicar para vocês contando uma história de uma experiência profissional que eu tive, há mais de 10 anos e que foi assim, totalmente inspiradora do que a gente vai desenvolver é, daqui para frente, que foi a experiência na startup Junior Achievement. É, startup não, na ONG, que é, naquela época desenvolvia um, um, um, pro, um programa, né, eles são uma ONG Internacional e acho que ainda existe. É, e que desenvolvia um programa muito interessante nas escolas de educação empreendedora e que durava aí umas cinco semanas é, com, com uma atividade semanal, durava uma tarde, um turno é, da escola ao longo desse mês e no final é, acontecia uma feira num shopping com... A venda né, real dos produtos que as, as turmas dos, dos alunos conseguiam desenvolver e depois um evento de encerramento onde os alunos é, é, distribuem os, os lucros, né, os dividendos da operação que eles desenvolviam, eles aprendiam a desenvolver ao longo desse mês então é, essa experiência acompanhar essa experiência com jovens foi uma coisa que ah, me, me transformou bastante também com relação ao, ao empreendedorismo porque me mostrou que o empreendedorismo é uma ferramenta para basicamente você ser capaz de fazer tudo e o quanto é, é interessante quanto é, é fascinante é, apresentar essa possibilidade para pessoas é, em idades mais jovens e os sonhos né as ideias que surgem são realmente muito inteligentes muito inovadoras e, e eu depois dessa experiência eu meio que não quis mais me afastar dessa desse campo e desse dessa área de atuação, e, é, bom, nesse momento, o que, que a gente vai fazer enquanto a gente não pode ir para a Europa, né, enquanto a economia não reabre, a gente vai desenvolver a nossa versão daquela experiência, é, e, e, e só que de uma maneira mais moderna, né, já com a cara de 2020, né, porque de lá para cá mudou muita coisa e os negócios hoje eles são primeiramente digitais né, então realmente o, o, a relação que a gente já tem com o empreendedorismo hoje tem que começar a partir daí e tem que começar também é, cada vez mais cedo na educação e foi nessa ideia que a gente desenvolveu o projeto que a gente vai começar a desenvolver agora já para acelerar e levar isso também para a Europa quando for possível, que chama Giro à Jogada e que basicamente vai ser uma sessão é, de duas horas de a jogada é, na mesma, na mesma, no mesmo modelo que a gente desenvolveu na Campus Party, né, ou seja, uma espécie de partida de futebol, de montagem do tabuleiro em que no final é, você pode ir lá na frente e apresentar sua mandala e falar Bom, esse é o meu projeto pessoal, eu tenho aqui essas fatias da minha pizza de capital e tem fatias que eu não tenho aqui, que eu posso abrir para sócios, para investidores, para é, parceiros. e Então, essa fatia aqui, que seria para algum sócio da área de TI, é, pode ser de 10%, de 20% dentro da minha agência, dentro da minha consultoria. Então isso é uma forma também de introduzir a, a pessoa jovem a uma relação que ela pode ter com o mercado, né? Como uma, como uma ferramenta que pode ser útil para a solução de qualquer tipo de problema, desde que ela a saiba como acessar essa ferramenta, como entender o que ela está fazendo ali, dentro de uma perspectiva é, mais sistêmica do papel que ela vai exercer na economia. Então, é, essa experiência que a gente vai estar desenvolvendo agora, o giro, ele, você pode participar sendo um, um jogador ou, ou como uma escola anfitriã, trazendo essa transmissão né, para acontecer de dentro da sua, da sua escola. A princípio a gente vai começar é, fazendo esse giro nas escolas do DF em torno, e é, mas você pode participar dessas transmissões que vão acontecer de qualquer lugar e você só precisa se inscrever aqui e é, pagar a inscrição que é no valor de um tabuleiro como esse você vai receber na sua casa e é, as outras informações você encontra lá então é, eu vou deixar alguns algumas referências aqui embaixo desse vídeo alguns detalhes para você entender melhor Aquela captação de recursos que a gente fez para o projeto anterior foi um sucesso é, e ultrapassou, acabou ultrapassando muito a meta, a nova meta que a gente precisava né, de recursos para desenvolver o giro. Então a gente devolveu o dinheiro que foi captado em excesso, ficou apenas com o necessário para não criar um compromisso maior do que, o, o que a gente precisa e... É, agora você pode ajudar a gente a desenvolver tudo isso, a participar desse, é, desse e pode participar desse momento e dessa, dessa aventura incrível né, de levar uma inovação brasileira para o primeiro mundo, é, adquirindo o seu tabuleiro ou o seu livro. Então eu vou deixar também aqui um link para você adquirir já o kit, né, os dois, se você quiser, é, ou então os links para você participar do giro que é um jogo muito legal e que eu acho que vai é, ajudar você a realizar também os, as suas ideias, a, a, ou pelo menos a, a, a aceitar esse desafio, a se arriscar a criar ideias e participar desse mercado 4D que é, essa nova economia nos coloca né, e que a gente vai precisar cada vez melhor entender o direito autoral né, como um, um bem, uma mercadoria dentro de um novo tipo de mercado criativo, né, e, e é o que a gente vai estar tá desenvolvendo com o giro. Um abraço e obrigado!